Começa lá. Meu nome é Osman, mas eu sou mais conhecido como Scott. de soltar uma raia. <música> Esconde-esconde, pega-pega. Brincava <risos> de se esconder, de polícia ladrão, de pega-pega. Tu brincava de que, meu? Tá você casca é sete e. Cobra! Deixa eu Corre, Ani! E Tá? Quando a senhora era criança, a senhora brincava de quê? Brincava é de roda, brincava é, é de boneca, brincava é, é de professora com um livro, brincava é com as meninas, era assim, né? Antigamente. Aí a mamãe fazia aquela boneca de pano. Fazia aquela é bonequinha, botava os bracinhos assim, cheios de abutão. Fazia aquela bonequinha, né? Vamos, Gerlan. Ah, peraí, né? Já tô agradecendo. Oh, obrigada pela entrevista. Eu que tô filmando. <migas> conhece o meu suporco, escondida lá no mato E cá se esconder, de pegar, Escolha, esconde. é, de roda. E a partir dos do sete anos eu quase não brincava muito, eu cuidava mais da casa da minha avó Você gostaria de ser criança de novo? De certa forma sim, né? É meio que diferente daquela época, responsabilidade nenhuma <risos> Agora você é pai. Aí eu tô na maior, tenho que criar uma maior responsabilidade ainda. Você gosta de estudar? Estudar? Hum. Sim, é uma coisa que eu adoro fazer. Estou me formando agora como técnico e quero continuar sempre estudando. Sobre estudo, Olá, pessoal, eu trabalho na vida. O que eu quero fazer? Está lá alagado, tem que curtir o campo. Pois é, na democracia. Jorge Lã, agora eu aprendi? Que não tem medo. De não tá, tá <risos> e a câmera que eu balançou.